Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse domingo nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Nosso Deus se revelou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Por isso nós sempre iniciamos as orações invocando a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós também batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Concluímos nossas orações dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Francisco tinha uma espiritualidade trinitária. Para São Francisco de Assis, em primeiro lugar, Deus era Pai, Criador do céu e da terra o Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor. Deus para São Francisco, ele era alguém imperscrutável, inenarrável, invisível, sem princípio e sem fim. Por isso, São Francisco enxergava Deus na sua grandeza extraordinária. Esse Deus que está para além de todas as nossas possibilidades, em Jesus de Nazaré, ele se tornou visível a nós, para nós podermos ver. Por isso, nos gestos de Jesus, do Filho, da segunda pessoa do Espírito Santo, Deus se visibilizou para nós. Nos gestos de Jesus, nós podemos ver a misericórdia, a bondade, o amor, a compaixão, a solidariedade que é o nosso Deus. Então Deus, ele se torna visível para nós podermos enxergar aquilo que é possível da sua grandeza na figura de Jesus de Nazaré, que se irmanou conosco, que se fez nosso irmão e nos concedeu esta condição extraordinária de podermos ser chamados filhos de Deus. E Jesus, ele nos envia o Espírito Santo. Ele não nos deixa órfão ele sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ide e batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abriu-se para nós a possibilidade de, através do Espírito Santo, permanecer fiéis na estrada do Evangelho. Através do Espírito Santo, a Igreja é vivificada e é santificada por Deus. E Deus permanece eternamente conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, nosso Deus é um Deus que não cansa de permanecer, de chegar, de morar com a gente. Que Ele seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido